Bom dia amigos do Mato Grosso ao vivo O seu, o meu e o nosso portal de notícias Nós estamos aqui diretamente da avenida da Perimetral Rogério Silva certo? Para trazer aqui uma triste realidade De falta de responsabilidade do poder público para com o município Nós estamos aqui bem de frente ao cemitério municipal Jardim da Saudade Onde temos, para mostrar para vocês aqui, esse estado calamitoso da situação em que se encontra o muro do cemitério. O muro frontal, que dá de frente para a avenida Rogério Silva, aqui em Alta Floresta. Agora, vocês já imaginaram se esse muro desabar, se ele vier a despencar a, a, a vista horrorosa que nós vamos ter, a visão horrenda que o município vai dar para quem visita Alta Floresta porque assim que esse muro desabar não vai, pelo jeito aqui falta pouco nós vamos mostrar para vocês aqui já tem um, um pedaço caído aqui já foi desabado um pedaço e esse pedaço aqui ele está totalmente sem condições de aguentar por muito mais tempo vocês podem ver a inclinação aqui é de no mínimo 20 graus ou seja Qualquer vento forte, qualquer outra situação, uma criança se encostar aqui, brincando, certo? Pode, vir, pode, pode ser que ela esteja para lado de, de cá e o muro cair em cima dela. Nós podemos ter uma tragédia anunciada. Está aqui. E o mais interessante é que a pessoa que estava nos últimos quatro meses à frente da, da chefia, do cemitério municipal de Alta Floresta, foi exonerada agora no dia 23, no último dia 23, pelo prefeito Chico Gamba, porque foi pega com a boca na botija. Ela é suspeita, porque ninguém é exonerado por ser suspeito, mas nós precisamos tratar o assunto dessa forma. Nós já temos provas, nós já temos confirmações das empresas que foram lesadas. Quer dizer, o maior lesado é o erário público, o município de Alta Floresta. Mas nós já temos todas as informações necessárias para mostrar que a pessoa, através de um, de um recebimento de taxas de embarque de empresas do, da rodoviária municipal, a qual ela também chefiava, essa pessoa subtraiu a quantia de pouco mais de 50 mil reais. Ou seja, com esse valor, daria para fazer o conserto desse muro aqui, pelo menos umas 10 vezes. Mas pessoas que estão sendo é, colocadas em cargos de chefia de alta floresta, que não têm as suas vidas pregressas, consultadas, estão trazendo esse tipo de prejuízo para o município. O nome da pessoa, todo mundo já sabe, a matéria foi publicada ontem, com exclusividade pelo portal Mato Grosso ao vivo, é Dejair Francisco dos Santos. E, obviamente, tanto a prefeitura vai tomar providências administrativas, como a Polícia Civil com certeza deverá, por força de ofício, averiguar, averiguar o caso. Nós ficamos por aqui trazendo essa triste realidade do município de Alta Floresta, um muro que está à beira de provocar uma tragédia e não é de agora, a gente, a gente tem consciência, mas sabe que com quatro meses... O, a nova gestão já poderia ter tomado alguma providência através das, dos seus chefiados e não o fez. Mato Grosso ao vivo, Alta Floresta.